proteção contra a dengue, o mosquito que transmite a dengue está ativo todo o dia. Proteja-se com repelente e esvazie depósitos e recipientes com águas paradas.